O projeto nasce da parceria do Instituto para Comum, Instituto Evos e a Unifesp, com o objetivo de levar informação sobre o coronavírus. Então, nessa edição, que é o piloto dos agentes populares de saúde aqui em Santos, a gente está atuando em três territórios, que é a Zona Noroeste, os morros e o centro. Esses agentes populares são moradores que atuam voluntariamente nos seus territórios, buscando promover o cuidado comunitário as informações importantes tanto de prevenção, como também a importância do cuidado, do cuidado mútuo, do cuidado coletivo. Para a proposta, foi composta uma comissão pedagógica plural, incluindo não só atores da universidade, mas também trabalhadores da rede de saúde e assistência social. A gente quer que esses participantes se conheçam, troquem entre si, desenvolvam tecnologias juntos e depois compartilhem com os outros agentes populares de saúde. A ideia é que o agente popular de saúde, ele some esforços com a rede básica de assistência social e de saúde, ou seja, ele seja um parceiro das políticas públicas, ele seja um promotor é, da ciência no território. Foi um curso que veio numa hora muito inesperada, né? A gente não imaginaria que teria esse tipo de formação, né? Então tem coisas que eu tô aprendendo aqui que eu não sabia, então, né? então para mim isso daqui é muito importante, é muito válido. Espero que a gente consiga desenvolver e aprimorar essa questão da mobilização social também, né? O quanto a gente popular de saúde pode ter essa essa capacidade de mobilizar outras pessoas a se cuidarem, a cuidarem dos outros. Foi uma oportunidade de ter o melhor conhecimento para passar para as pessoas que vivem à minha volta.